Um abraço para todos aí, um abraço para os ouvintes do podcast do, do Sr. Tanquinho. Tá? E é um prazer muito grande estar com vocês. Tá? Legal, Cláudio. Muito obrigado por sua presença hoje e acho que você pode começar já se apresentando para os nossos queridos tanquinhos e tanquinhas que estão aqui escutando a gente hoje. Então tá, Eu sou, eu sou médico tá? formado pela URGS em 87, há bastante tempo já. E, e fiz residência em pediatria, trabalhei como pediatra, e logo após fiz homeopatia. E há 15 anos aí eu estou trabalhando no Hospital Conceição, que é um dos maiores hospitais de Porto Alegre, trabalhando com doenças crônicas. E esse trabalho com doenças crônicas, com doentes crônicos, abriu assim a, a, a dimensão do problema né das doenças crônicas. Assim, ou seja, muita gente tomando muito remédio, pessoas muito doentes e felizmente melhorando um pouquinho a longevidade, mas com qualidade de vida bem, bem complicada. Então, a gente conheceu o seu trabalho primeiramente pela internet também, acho que é uma ferramenta maravilhosa para a gente encontrar pessoas que pensam parecidos e que têm interesses similares também, e a gente percebeu que você tem um blog também, que você escreve algumas coisas e que muito da sua, das suas postagens vão na direção da alimentação. Como é que foi para você fazer a ponte entre essas doenças crônicas e a nossa dieta ocidental moderna? Como é que foi o processo de descoberta para você dessa ligação? Porque eu sei que é uma coisa que não, assim, não era tão falada, há, por exemplo, 10 20 anos atrás. Uhum, uhum. Bem, é, assim, ó, a, a gente tem, na família, sempre teve uma batida assim mais saudável e buscando coisas que fossem, digamos, que garantissem uma, uma, uma longevidade, uma saúde melhor a gente já fazia ioga, estava dentro da batida também em relação à alimentação convencional também de cereais, integrais, saladas, verduras, carnes, era uma alimentação bem variada. Há uns 7, 8 anos eu recebi um diagnóstico de hipertenso e estava com 13 quilos acima do meu peso atual. E eu recebi o um diagnóstico, comecei a tomar medicamento e comecei a me questionar se não haveria alguma alternativa em relação a isso, né? busquei uma, uma, uma saída, se assim, alguma uma coisa que pudesse me ajudar pessoalmente. E uh, há mais ou menos cinco anos, a gente fez várias tentativas, assim, eu e a, a minha mulher também que é médica, a gente fez várias tentativas de mudança de alimentação, seguiu mais ou menos o convencional e sem nenhum resultado, apesar de fazer atividade física, apesar de meditar, apesar de fazer yoga, apesar de, de saber o que, que era o, o correto o oficial, né? e a gente foi eh, vendo que não tinha resultado. Nesse meio, nesse meio caminho, caiu um livro eh, em inglês chamado Fast Metabolism Diet, da Hailey Ponroy, que é um livro bem maluco até, porque é um livro que faz uma, uma dieta bem complicadinha, assim, um, faz um detox, tira açúcar, tira, tira álcool, tira café, que é uma coisa que a gente adora, e aí faz alguns dois, três dias de uma dieta uh, mais cetogênica, com mais gorduras saudáveis e depois com proteínas, depois, em outros, em outros dias, come carboidratos complexos, uh, uh, farinha de man uh, mandioca, aipim, essas coisas todas, batata doce. E, esse, e essa dieta, em um mês, uh, mudou um pouco, fez, fez um digamos, deu uma mexida no nosso no metabolismo dos dois, né uh, eu perdi uns 5 quilos, 3 a 5 quilos nesse, nesse mês e percebi que na alimentação havia alguma coisa uh, a ser investigada, isso há 5 anos, mais ou menos. E aí, uh, aí eu disse, não, o é, é, é, caminho é por aqui, eu só achei que não, é, o caminho da desse livro, do Fast Metabolism Diet, é um caminho meio complicadinho, assim, não é uma dieta digamos, uh, paleo, nada, não sabia de nada, não tinha ideia em relação a isso. Aí a gente começou a ir atrás e cai... de... logo depois a gente descobriu o livro do, do, do Rob Wolf, que é o a solução Paleolítica, em espanhol. Uhum. E lemos, né adoramos a batida do, do Rob Wolf, a coisa do, do humor né, e a explicação dele também. Uh... E, e aquilo ali caiu assim, direto, assim. depois a gente leu Marx e Son, leu Lourenca uh, e entrou nessa, nessa, nessa alimentação assim, de maneira rápida e assim, fácil. Assim. Uh, a gente percebeu, assim, nesse período eu perdi mais 10 quilos, né? perdi os, os 13 quilos que eu estava acima eu, eu perdi e, e a pressão normalizou também nesse período. Nesse meio tempo, a gente foi passando essas informações para pacientes, passando para familiares e, e as pessoas, algumas as pessoas que faziam mais ou menos uma dieta já paleo, né? Melhoravam muito, assim, e a gente começou a ficar impressionado com isso, com os resultados da dieta da paleolítica. Assim. E isso foi mais um ano, dois anos. Depois a gente já ficou sabendo, assim conversando com colegas, a gente começou a perceber que tinha as pessoas começaram a se surpreender. Uma amiga nossa disse: Ah, tem o site do, do Soto. O Soto está fazendo mais ou menos o que vocês estão fazendo. E aí a gente, é, eu fui aluno do pai do Soto, e aí vi o, o site do Soto, achei, bah, mas tem tudo aqui <risos> em termos de, de base científica e discussões, né? E fiquei um fã também do, do site dele. e Mas aí sim, na prática de consultório, o que é uma coisa que não chamava muita atenção, que aí veio a ideia de fazer o, o blog é que às vezes a gente passava uma informação assim da dieta paleo da maneira mais simples possível, né? Comer comida de verdade, comer plantas, comer alimentos de origem animal, não ter medo das gorduras saudáveis, né? Tirar o um mito da gordura. Então a gente foi passava essas informações para as pessoas e muitas pessoas ah, achavam muito legal, gostavam da ideia, mas não conseguiam implementar. E a gente dizia, ah, meu Deus, tem alguma coisa acontecendo que faz com que as pessoas não implementem a, a dieta. E, e aí a gente percebeu assim, não, o que faz as pessoas não implementarem, é, é, algumas é falta de força de vontade ou começar a criar esse hábito de, de ir mudando as coisas. Então a gente começou a estudar como é que é, como é que co ocorreu o processo de mudança de hábitos, né como é que as pessoas faziam o processo de mudança e e isso aí a gente começou a pensar em como ajudar as pessoas nesse aspecto né? viu seria ter um, um coaching mas a gente ia fazendo esse trabalho também em consultório a gente sempre percebeu que a questão da a, do sono era importante do repouso do brincar do relaxar da atividade física e, e trabalhou sempre com esse conjunto de, de informações assim, não, não não não a dieta era o ponto digamos principal mas a dieta não funcionava se a pessoa não conseguia entender ou ou pelo menos uh, tomar uma atitude no dia a dia dela para mudar os, os hábitos, né? E depois, um passo adiante, foi a ideia de botar um, um blog só de prevenção, separando nossa, nossa prática profissional de né, como, como como no sentido de usar remédios ou de, ou de fazer diagnóstico e, fa e fazer um site só enfocado na prevenção. E a gente criou o Ouse, que tem mais ou menos um ano. É muito bacana. É, o Solto parece que é uma coisa aí que... Várias entrevistadas citaram já, né? parece que é um caminho comum, que muita gente já passou, inclusive a gente também. E você falou sobre o seu blog, e foi inclusive por lá que a gente conheceu o seu trabalho, leu alguns dos seus textos. E um dos que chamou particularmente nossa atenção foi aqueles é, sobre antinutrientes. Então a gente gostaria que você falasse um pouquinho nessa questão dos antinutrientes, sobre oxalatos, lectinas, enfim se existe perigo em consumi-los, por que, que eles fazem mal, em, onde, em quais alimentos eles estão presentes e como neutralizar também esses antinutrientes. Só para dar um pouco de contexto, é porque a gente menciona aqui da dieta palha, de perder o medo da gordura, de entender que o açúcar e óleos vegetais refinados são coisas ruins, mas esse aqui é um primeiro momento né, da dieta que é uma mudança de paradigma que muitas pessoas passam. Essa questão dos antinutrientes é uma coisa que talvez elas se deparem um pouco mais para frente, mas que, por outro lado, é muito menos acessível a informação sobre isso. Então por isso que a gente queria que você abordasse um pouquinho aqui no podcast também. Tá certo, tá certo. É, é, acho que vocês viram no, no, no blog os artigos sobre antinutrientes, que até não tá, não tá completo de maneira integral, assim, do que, do, de tudo que a gente pode abordar sobre isso, mas a questão dos antinutrientes surgiu porque as pessoas têm essa... A primeira coisa, assim, ó, é, o açúcar, por exemplo, é um antinutriente, se a gente for pensar bem, assim só que é uma questão muito mais quantitativa, ou seja, uh, um açúcar, uh, uma pequena, uma barra de chocolate com um pouquinho de açúcar, o é um nível de, de, de, de dano de processo inflamatório é muito pequeno, agora uma quantidade maior já provoca um processo inflamatório maior. E, e as pessoas têm muito essa questão em relação aos cereais, muita dificuldade com o pãozinho, de parar o pãozinho. E, e, e aí eu, eu, eu disse, ah, a gente tem que abordar essa questão do, do, dos cereais, que tem, que tem esse mito de serem muito saudáveis, né? O trigo, o centeio, o cevada, a aveia, uh, o próprio arroz também, mas em menor, uh, menor uh, capacidade de provocar mal. Uh, então, assim, a gente uh, resolveu fazer um, estudar um pouquinho mais isso aí. E também, assim, por uma questão até uh, profissional, assim, a gente tá, se defronta com alguns pacientes com doenças autoimunes, e para esses paci pacientes em particular, esses antinutrientes são muito importantes, a gente trabalhar com eles. Então, a, a Terry Walsh uh, cita eles, exclui eles da dieta num no primeiro, no primeiro momento, uh, quem Amy Myers, quem trabalha com dieta autoimune, geralmente exclui assim, uhum. esses alimentos. Então, assim, antinutriente... É um termo, assim, que até é meio exagerado, eu acho bem exagerado, porque, na verdade, não tem na natureza, assim, ah, o alimento é bom, o alimento é ruim. Não, é alimento, é o que a gente come, né? O que existe, na verdade, também, é uma capacidade dos, desses antinutrientes de provocar uh, algum dano em pequenas quantidades, além do, do, do comum em relação aos alimentos, né? De provocar algum tipo de reação, e que depende também muito da sensibilidade individual. Então, assim, o antinutriente principal, uh, eu acho que é o trigo, né? Que é uma coisa bem consensual, assim, tem barriga de trigo, tem vários livros que, que falam em relação a isso. Então, a, o glúten, por exemplo, é um antinutriente bem, bem falado, né? Então, ele é bem, bem conhecido, assim. Mas uh, não é o único, não é, talvez não seja nem o principal. Por exemplo, o, o David Asprey o, o, e também o que fez o paradoxo das plantas, que eu não estou lembrando o nome do autor, eles dizem que a, as lectinas são bem mais uh, tóxicas do que o, que o glúten, e não, quase não se fala nelas. Então, uh, basicamente, é assim, os antinutrientes são substâncias, são proteínas, são glicoproteínas presentes em plantas, em vegetais, e que tem uma função, que é presente na casca ou nas sementes, e que tem uma função de proteção para esses esses alimentos, ou seja, na natureza nada é de graça, então qualquer tipo de, de substância tem, digamos, uma, uma, é, tenta se preservar e tenta sobreviver, então os antinutrientes eles surgem na, na, no, no reino vegetal como uma tentativa de, de, de, de autopreservação, então por exemplo, tu come um, um pãozinho integral, os, as, as proteínas né, trituradas, moídas e feitas no pão, por exemplo, vão atuar sobre o estômago, sobre o intestino delgado, e vão provocar, vão atuar na zonulina, naquelas regiões já bem estudadas, assim, provocando intestino permeável, irritação no estômago, processos inflamatórios, desregulação endócrina, alterações autoimunes também. São, são proteínas que facilmente se confundem com proteínas do corpo, né? se ligam a, a moléculas de, de açúcares e provocam reações autoimunes, reações de confusão no próprio organismo. Então, provoca, pode provocar tiroidite de Hashimoto, doenças lúpus, doenças reumáticas. Então, é, é, é, os, os antinutrientes têm essas, essa, essa possibilidade de provocar esse dano. Então, assim, ó, é, onde é que a gente encontra os antinutrientes? Então, nos cereais, né, principalmente nessas proteínas presente no germe do cereal, mais, mais, mais presente no germe, que é justamente para proteger o DNA desses grãos. Né? Então, no trigo, na aveia, no centeio, na ervada, no arroz integral também um pouco. A gente vai encontrar também nas leguminosas, lectinas, lectinas, uma palavra que vem do latim lectere, que quer é desligar. Então, a lectina é quase um ligante, como o glúten, que é uma cola. Então, na verdade, são substâncias, são proteínas, ambas são proteínas, são um grupos de proteínas diferentes, mas são proteínas que têm essa capacidade de fazer ligação entre uma, uma proteína e outra, uma proteína e um, um carboidrato, por exemplo, e provocar confusão no nosso organismo. Mas elas não existem para nos provocar, provocar mal, na verdade, elas existem para se, se autoproteger. Então na natureza é isso que eu falei é para proteger de insetos, de fungos, de, de plantas e a gente é, inadvertidamente a partir da agricultura vem comendo esses alimentos em maior quantidade, é, comendo em pequenas quantidades, em pequenas fraçõeszinhas e numa dieta variada é, talvez não faça tanto mal e as pessoas que são é, mais sensíveis, né, especialmente as que têm tendência, uma suscetibilidade a ter doenças autoimunes são as mais sensíveis a esses anti nutrientes. Então, eu destacaria assim a, a essas proteínas relacionadas ao glúten, mas a tem a aveia, tem várias proteínas relacionadas ao germe desses cereais. Depois das leguminosas, que é os feijões, ervilhas, amendoim, que também tem essas lectinas, que também são parecidas, né? Uh... Uh, também na nas solanáceas então tomate berinjela mas a gente vai encontrar em uma série de outras plantas também inclusive alho alho poró uh, então assim não dá para também uh, se tu se a pessoa não tem doença autoimune não tem uma história familiar forte de doença autoimune eu acho que não dá para ficar entrando em paranoia então acho que uh, mas quem tem esse terreno eu acho que tem que conhecer um pouquinho essa questão e de maneira geral ter muito cuidado com os cereais, né? isso depende muito da, da suscetibilidade individual. Foi bem abrangente a resposta, gostei bastante. E acho que um ponto interessante de notar é que você mencionou que isso está muito presente nos alimentos de origem vegetal, né? porque essa é a defesa das plantinhas para evitarem ser comidas e tal, os animais tendem a lutar ou correr ou fazer alguma coisa assim. E esse, inclusive, é um dos argumentos de alguns proponentes de uma dieta mais carnívora, né? justamente que não teria esses antinutrientes, especialmente num contexto de uma dieta de eliminação para pessoas com doenças autoimunes ou permeabilidade intestinal ou algo assim. A gente queria saber um pouquinho aí sobre o seu take sobre isso, se você já viu isso sendo utilizado aí na prática, se você tem alguma experiência com isso ou com alguns relatos Nesse sentido, porque a gente sabe que a dieta carnívora, né, uma dieta realmente de eliminação de vegetais, com a proposta de eliminação de antinutrientes especificamente, está cada vez mais em voga. Isso. Eu acho que é uma proposta pra, em relação a doenças autoimunes, eu pensaria numa, numa carnívora ou numa cetogênica, que eu acho que tem mais seriam as mais interessantes, junto com o jejum intermitente. Uh, em relação a, a esses alimentos... A sabedoria ancestral já, te, já, já criou uh, maneiras de preparar o alimento, existe uma cultura nas sabedorias mais ancestrais de preparar o alimento de uma maneira que atenuasse essas, essas toxinas. Então, por exemplo, uh, se tu pegar um feijão e deixar de molho na água e botar um pouquinho de vinagre, e for trocando aquela água por dois, três dias, já se sabe que há uma redução dessas lectinas da casca do feijão. Então, um, feijão, um, feijão, um broto de feijão, já inativou essas lectinas tóxicas. Então, é, digamos comer broto de feijão, um feijão que está de molho numa demolha, de molho na água por dois, três dias, querendo fazer um brotinho, ele já inativou a lectina porque ele ele percebeu que ele tem uma condição de de de, de, de germinar, está pré-germinação e então ele pode ser cozido de uma maneira normal e não provocar tanto dano. Então, é uma forma de que a gente orienta os pacientes tem até um artigo no um blog sobre isso, explicando que as maneiras da gente reduzir esses antinutrientes para pacientes que não estão no início de uma dieta autoimune. Então, a, gente, ah, a pessoa é louca por feijão, tem alguma coisa autoimune, mas não é uma doença séria, não está não se propondo a fazer uma dieta autoimune séria, não quer fazer uma dieta carnívora, nem uma citogênica. Então, olha, então, tu é louca por feijão? Então tá, então pega o feijãozinho, bota de molho na água, bota um pouquinho de vinagre uma colherinha de vinagre, no outro dia troca a água, bota a água de novo, no terceiro dia bota para cozinhar e cozinha direito, bota banha, bota, faz um refogadinho, alho e cebola, faz um feijãozinho bem gostoso e geralmente os pacientes referem para a gente que tem menos sintomas, menos gases menos flatulência, que até são sintomas, digamos, menos importantes, são mais de desconforto, de, de má digestão. Mas a nossa preocupação é muito mais no sentido de, em relação a, a, ao processo inflamatório, à desregulação hormonal, a desregulação endócrina, a questão imunológica, a risco de trombos também, que, são, que esses tipos de, de alimentos provocam. Então, uh, existe esse tipo de propriedade, por exemplo, das leguminosas, gente, já que a gente está falando de feijão, as, uma das que a gente menos recomenda é a soja. A gente vê trabalhos, trabalhos, trabalhos, e a soja é um alimento bem inflamatório para o ser humano. Então, a, das tradições ancestrais que e usam soja, tem os japoneses, por exemplo, mas eles usam uma soja que é orgânica, eles vão fazendo processos de fermentação né, sucessivos e prolongados para poder atenuar justamente essa essas toxinas, então, comemos um bifinho de soja, não sei o que de soja, óleo de soja, meu Deus, é uma furada muito grande. Então, essas sabedorias ancestrais são importantes para a gente poder usar o alimento com um nível de segurança maior. No, na prática da gente, a gente tem essas recomendações. Um, um paciente que é autoimune, que tem uma doença séria, a gente recomenda retirar e fazer uma dieta... É, com mais carnes, né, mas com vegetais também, mas cuidando esses alimentos, uh, em geral eles, as pessoas, algumas pessoas têm percepção de, de... Ah, pimentão, por exemplo, pimentão, ele tem, ele tem bastante, uh, bastante substâncias tóxicas. Né? Então, assim, a gente, ah, olha, vai pro pimentão mais vermelho que tem menos em relação ao verde, mas se a, se a pessoa realmente não tolera, dá uma, escuta um pouquinho o que o corpo está dizendo. E dar uma parada e depois retoma. A gente uh, recomenda pelo menos três semanas, quatro semanas de, de retirada desses alimentos para pacientes que têm doença autoimune. E quando é, tem indicação de, de, de uma cetogênica ou quer fazer uma cetogênica, a gente caminha para colegas para fazer. Né? Eu, eu não oriento, acho ótimo a cetogênica, mas acho que tem que ser um nutricionista, porque tem muita dúvida, muita, muitas questões. Assim. A gente trabalha muito mais com a questão, digamos, dando as linhas gerais, né? não receitando dieta. A gente não receita dieta, a gente só diz, olha, a linha palha é essa, no teu caso eu sugiro uma um autoimune mas acho que de repente vai numa nutricionista, então tem, tem várias, várias parcerias aí. E Cláudio, você citou o feijão e as leguminosas, e com relação a outros alimentos que também apresentam algum tipo de antinutriente, como por exemplo os brócolis ou mesmo o pimentão que você acabou de falar, existe alguma medida para atenuar os antinutrientes desses alimentos assim como existe com relação às leguminosas? Olha, eu não conheço, mas vou te dizer assim, uma coisa interessante em relação a isso é que essa questão, por isso que o termo, eu acho, ele ele tem um peso uh, que é meio desproporcional. E até na, na, no post do Onze, do uh, eu tentei brincar um pouco com essa história. Por quê? Porque, na verdade, algumas coisas que nos fazem pequenos danos, elas podem nos ajudar. Então, por exemplo, se, se eu comer, uma, não uma tonelada de brócolis, mas se eu comer brócolis regularmente, alguma com variabilidade variando, ou seja, não vou comer brócolis todos os dias, né? É a mesma coisa da couve. Como começa a comer suco de couve, suco verde com couve todos os dias, tu vai é, ter problemas com oxalato, fazer, poder ter risco de fazer cálculos, etc. Então, assim, o que a que... gente recomenda é que as pessoas variem a alimentação, ou seja, a variabilidade é. da alimentação reduz esses riscos. E, e, por exemplo, o adoro chimarrão, por exemplo, eu gaúcho, a gente gosta muito de chimarrão. chimarrão e o chá verde, por exemplo, tem um pouquinho de, de antinutrientes, só que uh, esses antinutrientes, ao mesmo tempo que eles provocam algum dano mínimo, eles estimulam nossas, nossas defesas. Então é como... É a questão dos antioxidantes, ou seja, nem tudo que provoca um, um dano mínimo vai nos fazer mal. Na verdade, até nos fortalece. Então é muito questão dose dependente e suscetibilidade, ou seja, a, a, digamos, a tua vulnerabilidade aquele alimento. É, é, é isso, eu acho assim, ó, se é, em pequenas quantidades eles eles são benéficos. Então o que, que a gente sugere para contornar essa questão? A gente sugere assim, se a pessoa não tem uma doença autoimune importante, que também não é o nosso foco de atendimento, a maior parte das pessoas que a gente atende são doentes metabólicos, que aí eu posso a gente pode até conversar um pouquinho depois e os doenças nos autoimunes é, um, é, é um problema bem específico né e, mas são uma as pessoas sofrem muito com muitos transtornos com muitas doenças são doenças graves são doenças que vão uh, passam por vários médicos então são, são, é uma questão de saúde pública bem importante mas assim ó, se a pessoa não tem uma doença autoimune importante se ela gosta, se ela varia os alimentos, ela reduz muito o risco de fazer mal. Então, se a gente comer um brócolis, um, dois, três brócolis num dia, no outro dia, depois tu come um couve-flor e vai variando, a gente não vê assim muita possibilidade de, de ter problema. A menos que tu perceba algum, alguma reação, ou seja, uh, uh, teve alguma alteração, anota, observa, vê o conjunto de alimentos que vem comendo, registra um pouquinho. Esse tipo de observação é bem importante perda de energia, distensão abdominal, dores abdominais, cólicas, mudança no padrão evacuatório, até a questão da energia é uma coisa bem importante, a pessoa perceber que fica desanimada, fica triste, então esse padrão de auto-observação é bem importante em relação aos alimentos, só que a gente vai ter que ter várias observações para poder perceber qual alimento realmente está dando problema. Mas eu acho que não é um problema assim, digamos, para se criar alarme, mas é para saber que existe isso aí. Um outro antinutriente que, que que na verdade não é o mesmo mecanismo desses outros, que é, eu acho que a é caseína, né? Se fala muito na lactose, por exemplo, que não é um antinutriente, na verdade, é só uma, uma um açúcar e algumas pessoas não têm a lactase para digerir adequadamente, então ele provoca sintomas. Se fala muito: "Ah, tem intolerância à lactose, intolerância à lactose". Tá, uma coisa que não chama, chama muita atenção é que se fala muito na intolerância à lactose, que é só a incapacidade de digerir esses açúcares, a lactose mesmo, que provoca distensão abdominal, gases, desconforto digestivo, e não se fala tanto, não se pensa tanto na questão das proteínas do leite. Então, nas proteínas do leite, tem um monte de proteínas que podem dar algum problema para pessoas que têm doenças autoimunes ou pessoas mais suscetíveis. Então, por exemplo, a caseína, por exemplo, que é uma, uma das proteínas mais comuns do, do leite, é uma proteína que pode dar problema para pessoas que têm autoimune. autoimunes, tem alguma certa associação com acne também. Então, uh, estudando um pouquinho isso aí um pouco mais a fundo, a gente viu assim que... Uh, as pessoas, a caseína, por exemplo, presente nas vacas uh, jersey e vacas de origem uh, hindu, né, que são essas nossas zebuínas, os zebus que a gente tem aqui no Brasil, o ou leite, ou leite de cabra, o leite de ovelha, o leite de camelo, são leites mais ancestrais. Eles têm um tipo de caseína que é mais digerível e que provoca menos dano no nosso corpo. A caseína, ela provoca um tipo de dano muito semelhante ao a outras proteínas, como o glúten, como as lectinas, então é, é, é, uma, é um tipo de proteína que se comporta como antinutriente anti tipo vegetal, só que no caso não é por uma no sentido de defesa do, do, do animal, é só no sentido de, de especificidade, ou seja, para o ser humano o, ideal é o leite é o leite materno, esses leites que eu falei, ovelha, cabra, de vaca zebua, ou de Jersey, por exemplo, são leites que o ser humano já se adaptou há mais tempo. E os leites de vaca holandês ou vacas europeias, tirando a gérsei, são vacas que, que digamos, a caseína é mais recente. Então, a gente encontra mais intolerâncias à, à proteína ao leite de vaca e mais reações também em relação a isso. Só para fechar esse assunto dos antinutrientes. Não, excelente pontuar isso, até porque muitas vezes a pessoa acha que o problema dela é com lactose, mas ela toma leite sem lactose ou come queijos fermentados e ainda tem alguns problemas porque ela muitas vezes não, nem sabe, né, como você mencionou, que ela pode ter problemas com as proteínas do leite. É muito, muito falado a lactose e, isso, e não é muito falado isso, o problema com as proteínas do leite. Exatamente, acho que pegasse bem a questão, assim, e, e assim a gente vê na adolescência a questão da acne, que pode ter uma associação com isso, não única, mas é uma, é uma associação possível, e distúrbios hormonais femininos, como dismenorreia, cólicas e problemas autoimunes relacionados a, a, a doenças do órgão feminino, então uh, endometriose, cólicas menstruais, uh, desregulação da, dos, dos menstruais, então tudo isso pode estar relacionado com a, a gente, quando o paciente tem intolerância à lactose, gente diz, olha, tenta parar com leite geral para a gente ver como é que fica. E, e tem uma certa associação que a gente não, não, não, não mediu, assim mas não é, é bem significativo. Acho que pode ter alguma coisa bem importante em relação a isso e tem relatos e tem estudos falando sobre isso também. Então, é uma coisa importante não ficar só na lactose, é uma coisa a ser pensada também. Perfeito, Cláudio muito, muito boa e completa a resposta. E agora, mudando um pouquinho de assunto, um outro assunto… Não, na verdade não muda tanto assim, né? Outra coisa que a gente gostou bastante de ler no seu blog que a gente até tinha comentado com você, é com relação à inflamação, porque uhum. é sempre o que a gente está acostumado a ouvir no dia a dia sobre inflamação é garganta inflamada ou um corte inflamado, mas tem uma diferença para a inflamação sistêmica, inflamação celular, inflamação crônica, que muitas vezes as pessoas não sabem e têm dúvida. Você poderia falar um pouquinho disso para a gente? Posso, posso. É... Por exemplo, as lectinas que a gente falou antes, né, do feijão, por exemplo, pode provocar aumento de PCR, proteína ser reativa, que é um marcador inflamatório, e estão associados com processos inflamatórios crônicos. Eu acho que o mais comum para nós, assim em termos de, de população, seria os açúcares, assim, o uso de açúcar em grande quantidade, ou o um nível de. De carboidratos numa dieta por dia é muito acima do que a gente digamos, evolucionariamente está preparado. Então, as pessoas têm. É, é bem. digamos, vou dizer assim que é a patologia, digamos, o grupo de, de pro, problemas de saúde mais comuns que a gente atende lá no ambulatório de doenças crônicas do Hospital Conceição é pacientes metabólicos. Então, são 70, 80% dos, dos casos é doença metabólica. O que é doença metabólica? Doença metabólica é uma intolerância a carboidratos que se manifesta com resistência insulínica e depois com aumento de glicemia. E está associado com uma série de patologias, como diabetes tipo 2, hipertensão arterial idiopática, depois pode ter também esteatose hepática não alcoólica, Cálculos renais, cálculos biliares, uma série de, de mecanismos associados a deslipidemias também, com aumento de triglicerídeos, que elevam também os fatores, os, mar, os marcadores inflamatórios, que são bem inflamatórios. Então, doença cardiovascular também entra nesse, nesse, nesse pool de doenças, né? Então, uh, por falar em inflamação, acho que o fator número um é, é, é açúcar. Em criança, que eu também. meu trabalho inicial era com pediatra, né? Então a gente. E eu trabalho em emergência pediátrica. A gente vê muita criança fazendo infecção, já que tu falou, infecção de garganta, essas coisas assim, que a gente quer infecção mesmo, né? A gente vê muita criança pós aniversário fazer uma baixa de imunidade e fazer infecções mesmo. Então eles fazem uh, infecções por uh, excesso de açúcares, principalmente. E há uma baixa de imunidade bem bem assim, estabelecida e eles fazem processo processos infecciosos. Que, ah, não, é uma virose, uma virose, mas faz um chebrão, faz uma alteração breve e, às vezes, localiza o processo infeccioso. E, em adultos, mais comumente, doenças crônicas mesmo, né? Doença cardiovascular, que tem esse mecanismo inflamatório crônico, né? A própria gordura não é a causa também da... De AVCs e doença cardiovascular, então isso está sendo bem debatido atualmente. É, deixa eu pensar aqui mais. Acho que um bom ponto, que inclusive entra bastante nessa questão dos iniciantes da low carb, é a questão de óleos muito ricos em ômega-6, óleos que seriam pró inflamatórios e a pessoa muitas vezes pensa, poxa, mas é só gordura, é baixo em carboidrato, por que, que eu não posso consumir óleo de canola, de algodão, de milho, de girassol? E por que, que banha e óleo de coco são saudáveis se são gordura saturada? Acho que essa questão dos ácidos graxos ômega-3 e ômega-6 e o equilíbrio entre eles também entra um pouco na questão da inflamação, não é isso? Com certeza, com certeza. E é uma questão muito pouco abordada, assim, então acho bem importante em relação a isso. Na verdade, eu brinco com os pacientes assim, olha, gordura, vou te dar as gorduras que são ancestralmente usadas e que são benéficas, né? A banha, a manteiga, óleo de coco, azeite de oliva, ah, mas não, e a canola, e o óleo de girassol, e o óleo de arroz, e o óleo de soja. E aí, a brincadeira que a gente fala é assim: olha, são olhos a frio, muito bonitinhos. Parece uma coisa toda bonitinha, saudávelzinho, lindinha. Mas aqueceu, meu Deus. Aí, pensei em um palavrão agora em relação a isso, mas assim, aqueceu. É, deu, né? Porque ela cria, eles criam peróxidos, eles criam um monte de substâncias que são extremamente cancerígenas, inflamatórias. Uh, existe também o, o, o ômega-6 e o ômega-3, eles são importantes, a, ambos, né? e, e, e ancestralmente era uma proporção de ômega-3 para ômega-6, de 1 para 1, 1 para 2, se discute, 1 para 4, mas atualmente a alimentação com esses óleos vegetais poliinsaturados vai para 1 para 10, 1 para 20, geralmente 1 para 20 ao, ao redor disso aí. Então são óleos assim, que eu digo são, assim, aquele é aquele político sem vergonha, assim, que chega para ti todo bonitinho, queridinho, vai te ajudar, não sei o quê, mas tu aqueceu eles, tu botou eles lá para cima, a coisa é, piorou muito. Então, são, são é, bem complicados mesmo. Então, é uma questão bem importante em relação às gorduras, é essa lembrança de vocês em relação aos óleos poliossaturados. A outra coisa que a gente pega muito no dia a dia é a questão das frutas. Né? As pessoas têm uma ideia que a fruta é saudável, a fruta é saudável e dele suco, suco, suco, suco. E o suco, a gente vê muita associação com, uma, com resistência insulínica. A gente pede insulina de jejum frequentemente para pacientes que, que a gente vê que está com um aumento de gordura abdominal, gordura visceral, com esteatose hepática, não alcoólica. E a gente vê muita resistência insulínica e muito uso de frutas, uh, digamos, ou comida. Essa fruta, mesmo de maneira natural, que eu não vejo tanto problema, mas as pessoas às vezes comem assim, a cada duas horas, uma, uma fruta bem doce, né? Vão comendo, laranja, come melancia, e vai, e, vai, e vai comendo banana, e vai comendo. Então, isso aí prejudica bastante o metabolismo da, da insulina e vai criando resistência insulínica. E, ou sucos, né? Ah, o suco é natural, então vou tomando suco. suco de laranja, suco de maçã, suco de uva. Aqui no sul se usa muito suco de uva, se dá muito para crianças também, então. Eu digo assim, olha, nada conta, um dia tu vai lá um, tomar um suquinho e deu, mas assim, não como água, as pessoas usam como água, então aí os sucos e a frutose está muito relacionada com a esteatose hepática e com a resistência insulínica. Então a fruta tem que ter muito cuidado, porque as frutas ancestrais elas eram mais azedinhas, elas têm um paladar que a gente briga que ah, aqui no sul é a pitanga, é a ameixa do campo, assim, que tu pega uma mexinha do campo, ela é bem azedinha, assim. A pitanga também é uma fruta bem azeda. Agora, as frutas que a gente usa, normalmente, elas estão selecionadas para serem doces, porque a gente gosta do doce. E o doce, normalmente, na natureza, não está associado a substâncias tóxicas. Antinutrientes, toxinas, venenos que existem nos vegetais, geralmente são plantas mais amargas. Então, o vegetal com mais adocicado era é um vegetal mais seguro. E até para o paladar, também, a gente tem essa... Essa, essa ligação com, com o doce, então é, tem, existe essa questão também importante. Mas, é, acho que é isso. Me lembrei da leptina agora, fiz uma associação, me lembrei que há, que, por exemplo, pacientes que têm compulsão por, por farinhas, por farináceos, por pães ou por doces, às vezes são as leptinas do. do feijão ou, ou de alguma farinha que, tem, que esteja comendo que desregula a leptina a pessoa está sempre com fome fica um, um processo de muita de compulsão de voracidade muito grande uh, mas acabei pulando um pouco aqui fazendo uma uma mistura de assuntos que mais aí pessoal a gente podia você podia dar uma pincelada no que é a inflamação essa inflamação a nível celular o o que causa isso? Ou assim, como que a gente pode resumir isso numa linguagem mais simplificada? Uh, como é que... Olha, um termo que se usa muito nos, nos livros de, de, de, de pessoa que trabalha com palio é, um, é como se fosse um fogo interno, né? Um processo que, na verdade, é uma ativação do sistema de defesa normal do corpo, né? Mas num processo que leva a algum grau de destruição, a um grau de dano para o organismo. Então, ele é um processo que em geral é crônico é né? um processo que inicia de uma maneira benigna, e que depois pode gerar uma cascata um ciclo de, de, de processo que leva ao dano uh, uma outra coisa importante que elas só isso é que às vezes às vezes não é uma causa só então nós temos por exemplo pacientes que muito estressados que são muito muito contidos às vezes as pessoas que, que a gente atende que não que não se abrem muito que ah como é que tô, como é que está a tua vida como é que está a tua a família o trabalho não, tá tudo bem, tá tudo bem, tudo bem, aí tu vê a pessoa, não se abre, não se abre, não se abre, e, e, e às vezes aquele é um fator de estresse muito grande. Quando a pessoa passa, um, depois de um certo tempo, ela consegue se abrir e dizer como é que ela está se sentindo, que ela estava carregando uma carga enorme. Então, esse fator de estresse, que é o fator do cortisol, é um fator bem importante também é, para resistência insulínica e para processos inflamatórios crônicos, porque o cortisol é um, é um digamos, uma substância naturalmente, anti-inflamatória, mas que também, cronicamente, ela provoca, vai se somando aos danos já dos alimentos e de outras infecções que subagudas também. Às vezes a pessoa tem um processo de inflamação crônica que não sabe, tem uma sinusite cavitária ou tem um processo de canal, um processo dentário crônico. Então esses processos crônicos vezes, favorecem o um processo inflamatório geral. Então é a importância de fazer um bom diagnóstico clínico para poder fazer a reversão desses processos também, né? É, eu acho que ficou bem abrangente, porque primeiro a gente falou dos alimentos né, e, de, e agora até de alguns hábitos, né? Do cortisol cronicamente elevado, que pode ser também ter a ver com o estresse, com a privação do sono, enfim. E tudo isso causa essa questão da inflamação. Isso. E achei bacana você mencionar do cortisol, porque ele é justamente um, um hormônio que, em picos agudos, né, pode ser benéfico para gente após o exercício, por exemplo, a gente tem uma elevação do cortisol. Mas cronicamente elevado, não. Não é assim que a gente evoluiu, sendo. Né? A gente tinha estresse é, intenso, mas agudo, seguido por períodos sem esse estresse. E hoje em dia, com preocupação, com estresse, com o estilo de vida moderno, a gente tem essa elevação de cortisol e hormônios outros, tipo glicocorticoides, enfim, permanente, que acaba atrapalhando bastante nosso funcionamento. Não, A gente não evoluiu com esse ambiente. Exatamente, exatamente. É, a gente evoluiu para um estresse agudo, breve e, e, e que é passageiro, assim, não é uma coisa permanente. Então esse, esse processo crônico de não relaxar, de sono uh, breve ou de má qualidade, então isso aí geralmente vai gerando esse processo que é, é somatório, são vários, várias questões, né? Cortisol, com insulina, resistência insulínica, com alimentos inflamatórios, como açúcares ou com uma lectina junto, ou com álcool em excesso também. Então é, é um conjunto de coisas, mas eu acho que está é, por aí. Legal. Então a gente já mencionou aqui alguns alimentos que com certeza são danosos para as pessoas, né? Especialmente os açúcares, os óleos vegetais pró-inflamatórios. E, é claro, privação de sono, como a gente mencionou, mas que outros hábitos saudáveis podem ser interessantes para as pessoas incorporarem e até mesmo, né, numa, num âmbito um pouco mais pessoal, se você não se importar em compartilhar, quais hábitos saudáveis você leva no dia-a-dia -dia e que acha que são, assim, um bom custo-benefício de implementação? Você tinha mencionado a Yoga antes, que mais que você implementa no seu dia-a-dia? Olha, meditação eu acho uma coisa bem importante ou até criar práticas de mindfulness, fazer práticas que tu consiga é, relaxar, ficar presente no momento também acho que isso é bem importante. A gente já faz isso há muito tempo, assim, volta e meia repete e é, e é quase diário, assim, um processo para nós é, é, é um processo que eu digo para nós porque é, é meio eu e minha mulher a gente vai meio na mesma onda, assim. Então, uh, isso é uma coisa bem importante, ter essa capacidade. De por exemplo, eu, por exemplo, tenho uma tendência a ficar muito contraído, muito tenso. E, e, então, assim, ah, estou contraído, então tento relaxar, levanto. Então, assim, a cada meia hora de, de 40 minutos de atendimento, sentado, trabalhando no computador, eu levanto, alongo respiro, olho para para rua, tento dar uma, uma relaxada bem assim, legal assim, né? O pensar em coisas boas também, acho que é uma coisa bem bem importante essa questão mental assim. A, eu, eu fico, a gente fica muito eu fico muito estressado com sono, assim, eu gosto de dormir bastante, eu gosto de dormir 8 horas, 7, 8 horas bem dormido. Então assim, quando eu não consigo, eu fico, eu me organizo também, a gente se organiza para tentar dormir mais cedo no outro dia, tenta criar uma rotina que favoreça esses hábitos mais saudáveis. Pessoalmente, eu gosto muito de treinos rápidos e curtos. O HIIT, por exemplo, eu acho maravilhoso, assim. Às vezes, um, um HIIT de três minutos, cinco minutos, 10 minutos. Então, é o que o tempo dá. Uh, a gente pratica Karatê também uh, três, vezes, três vezes por semana, mais ou menos, três, quatro vezes por semana. E é, e é o Karatê tem uma prática de, de Mindfulness, tem uma meditaçãozinha no início, depois tem uma meditaçãozinha no fim. Tem uma prática de, de alongamentos, de termos de, de, de, de autenticidade também, que, que simula o hit também, então é bem, bem interessante. Uh, uma vida mais essencialista também, se organizar para não, não ter, ter a, a vida bem simples mais simples, menos complicações, menos. Uh, menos compras, menos consumo, então isso aí também é uma batida que a gente tem também que eu acho que ajuda muito uh, ser mais, as coisas serem mais fáceis, né? Então uh, cozinhar em casa também é uma coisa que nos ajuda bastante também, que é uma coisa de tu escolher o alimento adequado e fazer em casa e, e ser uma reunião familiar, então uma coisa bem, acho que é bem importante. E outra coisa que eu acho que é, que é importante, assim, é, é, o que a gente é, coloca num blog, o que a gente passa para os pacientes é o que é o que a gente vive não tem assim uma, uma, uma diferença assim em relação a isso é uma coisa bem bem vivenciada assim e até no primeiro momento essas essas, essas experiências que, que se fez assim de experimentar novos alimentos de experimentar novas práticas também jejuar também é uma coisa que a gente faz normalmente domingo eu faço um jejum de 24 horas a minha mulher faz jejuns intermitentes mais frequentes duas três vezes por semana eu faço uma vez ou duas por semana uma vez é certo que eu faço, mas, eventualmente, duas vezes por semana, jejuns de, de 24, 18 horas, é, que eu acho uma coisa bem bem interessante, ou até não uma coisa, às vezes, nem sempre marcado. Tu pode simplesmente perceber, olha, eu jantei muito hoje, no outro dia eu pulo almoço, pulo café da manhã, pulo almoço, vou para jantar de novo. Então, essa auto-percepção, essa, essa auto-observação, auto eu acho uma coisa bem importante. assim Não ficar numa numa regra também, né, e eventualmente tu vai numa festa e sai um pouquinho da, da, do ritmo e volta de novo depois do, do dia seguinte, não ficar uma coisa muito muito amarrada, né, então acho que isso aí é uma coisa que eu acho que é bom, assim, assim, eu acho que não existe dia de lixo, essa coisa de dia de lixo eu acho uma besteira isso aí, acho que ninguém é besta fazer dia de lixo, porque ninguém é, ele cheira. mas eu acho que a questão de, por exemplo, tu te permitir um dia, ah, vou tomar um champanhezinho beber um pouquinho mais, ou, ou vou sair com os amigos, vou fazer isso, aquilo, e depois tu retoma de novo e no outro dia as coisas uh, voltam ao normal, até viajando também, eventualmente, está uh, viajando, come um pouco mais de doce do que o normal, mas caminha mais também, geralmente a saúde fica perfeita também, não é uma coisa, não existe um fator só, mas eu acho que esse essa flexibilidade, eu acho importante também. Nossa, com certeza, Cláudio, perfeito. A gente se identificou bastante com bastante coisa que você falou, outras coisas que eu acho que a gente vai começar a pensar em fazer, como a própria questão da meditação, a gente já tentou implementar esse hábito uma época, mas acabou não dando muito certo. Mas isso de abrir exceções eventualmente, mas com consciência do que está fazendo, é uma coisa bem bacana que eu acho que a gente se identificou bastante. Das viagens também, né? A gente costuma, uhum. quando viaja, também não ficar tão noiado com a dieta, mas também não deixar totalmente de lado e depois ficar mal durante a própria viagem. A viagem, às vezes, a última viagem que a gente fez, a gente passou 20 dias fora e a gente comeu, assim, tava em Portugal, comeu mais doces, tá? Aqueles doces maravilhosos, portugueses, eu adoro doces com ovos. E não, obviamente a gente não se pesou, a gente passou a viagem curtindo, tomando vinho e, e comendo também carnes e peixes e frutos do mar. Voltamos, nos pesamos, não, tinha perdido um quilo. Claro, a gente, a gente caminhava em média assim 12 quilômetros por dia. Então, assim, é, comia mais, comia mais doce, mas jaqueava um pouquinho mais, mas também... Uh, caminhava muito, teve um dia que foi 18 km num dia, a gente foi à Torre de uhum. Belém, depois foi não sei até onde, lá caminhando, caminhando, caminhando. E, então, assim, isso aí é, é é isso aí, a vida é isso aí, não tem que ter uma coisa assim, muito muita regra, assim, mas eu acho assim, o único ponto que, eu, que, eu, que a gente fica assim até, é, que, que, que é a questão das, dos antinocentes, por exemplo, entrou nessa questão, porque tem pessoas que têm, têm doença autoimune e que é um processo muito mais chato, mais complicado, que as pessoas precisam ter uma certa uma certa um certo controle, tem, tem que tem que ter essa autoobservação bem de uma maneira bem importante, sim, um autocuidado maior. Mas no nosso caso que a gente não infelizmente não tem esse tipo de doença, então a gente dá para ter uma vida mais relaxada, mais tranquila e é isso aí, mas uh, o que a gente passa para as pessoas é o que a gente vive também. E, e a outra coisa importante é essa questão da, da, da mentalidade, né? as, as pessoas chegam no consultório da gente e dizem, ah, doutor, mas, ah, não, mas isso é difícil, né? mas isso não, bah, mas como é que eu vou ficar sem assim meio pãozinho, não sei o quê. É, bah, então assim, quando, quando é, é, é, entra essa, essa, essa mentalidade tu diz, ah, então tá aí, a tua saúde, qual é o preço que ela vale, né qual é o valor da, da saúde de ser saudável, né? tem problema, tá, tá, né? então... Essa, essa consciência de querer ou de perceber que existe uma luz no fim do túnel é bem importante saber que é, uma coisa que, que nos chama muita atenção é que o impacto do modo de vida nos desfechos de saúde de longo prazo assim, se fala em 70% se fala em 95% é uma é uma estimativa é muito variável assim eu acho que não existe uma é só o soto para para catar isso aí para ver qual é digamos pesquisar e ver qual é o a proporção disso aí, se é que existe, né? Mas assim é, esse é, mas se diz que os desfechos de saúde crônicos, 70% a 95%, são por modo de vida. Então, o modo de vida tem um impacto bem grande. Então, não dá para tu achar que ah, meu pai era diabético, então você diabético e tá tudo bem. Não, para quem muda o teu, o teu modo de vida e tu vai ver que isso aí pode mudar. O exemplo é da gente também né então acho que na nossa família assim a gente passou esses conceitos para muitos familiares e para amigos e para pacientes, pra muitos pacientes. então assim a mudança foi é uma coisa impressionante assim, hoje eu atendi uma paciente que é uma diabética tipo 2 desde os 28 anos e ela está num processo de tirar o medicamento, ela está indo num processo de hemoglobina glicada, está em seis, está tá quase normalizando, está tá um processo bonito, assim. e ela está muito bem, assim. Entendeu? saiu de processo depressivo, de ansiedade, e está num processo muito interessante. Então assim, a gente vê que essas mudanças têm um impacto muito grande na vida das pessoas e isso dá uma energia para a gente seguir trabalhando, seguir estudando e tentando. Certamente. E acho que isso que você mencionou agora, essa questão do, de que a gente não está preso ao nosso destino, né? Porque meu pai era diabético, que eu vou, ser, tem dois pontos. Acho que o primeiro é que, claro, pode ter um fator genético, mas os nossos hábitos também podem ser responsáveis pela ativação e desativação desses genes, né? Nessa fascinante área da, da epigenética, que tem cada vez mais coisa surgindo a respeito. E segundo, muitas vezes. Uhum. Seu pai era diabético e você foi diabético também, talvez não seja a genética, mas talvez seja os hábitos alimentares que você aprendeu com ele, de ter sido criado naquela família, naquele ambiente, com certos hábitos de estilo de vida que talvez você acabou aprendendo e perpetuando e isso acabou sendo uma profecia que acabou é, impactando gerações seguintes. Auto-realizando. Exatamente. É, é bem, é bem isso mesmo. Minha... E, e a, essa questão, por exemplo, questão genética sempre ela vai existir, porque o gene, na verdade, ele vai codificar proteínas o tempo inteiro, ou seja, sempre vai passar por aquilo. Agora, a questão é que o gene é ligado ou desligado e vai fazer uma proteína X ou Y, dependendo do contexto celular, o que ele está recebendo de, de carboidrato, de gordura, de proteínas, as informações que ele está recebendo dentro da célula. E a gente tem que lembrar que o que a gente come, o que a gente faz, o que a gente vive é... Vai entrar nas células, então vai entrar no enterócito, vai passar pelo fígado, vai entrar em cada célula, então isso aí tem um impacto enorme em ligar, nessa questão de ligar genes e desligar genes, né? Que é uma questão bem debatida na epigenética. Então passa por aí mesmo. Então esse, esse a genética sempre vai estar presente porque ela é, digamos, o digamos é o livro que tu escolhe para codificar alguma coisa. Ah, como é que é a receita do, de tal bolo? Então a receita é assim, tá? Então usa tal, tal ingrediente. Só que é o seguinte, se assim, ela vai querer fazer aquele ingrediente, fazer aquele aquele produto, né, aquele bolo, entre aspas, né, e não vai ter o ingrediente, então o que ela vai fazer? Vai usar um outro outro ingrediente, aí a, a receita vai ser diferente, quando a receita sai diferente pode sair doença, então essa, essa é a questão. E a questão da, da, do conhecimento evolucionário, essa questão de trazer a evolução para o centro da saúde e para o centro da medicina, especialmente, que é o nosso caso. É bem importante, porque ela dá princípios norteadores, assim, então sempre tu lê os trabalhos do Lorraine Corden ah as pessoas, o Rob Wolf mesmo, hoje eu tava dando uma olhadinha, ah, as pessoas trabalhavam 15 horas por dia, caçavam, depois ficavam socializando, né curtindo a vida, tá, tá, tá. era uma vida diferente, claro, a gente não vai voltar, pra... nem, nem tem essa nostalgia, mas mas eu acho que é, saber como é que a gente, em termos de evolução, é, viveu. né? Isso aí tem um impacto para a gente ó, se adequar e é, estar tá impresso nos nossos, nos nossos genes e na nossa constituição física também. Perfeito, Cláudio. Nossa, esse episódio ficou muito bom, acho que teve valor agora entregue até o último segundo e, infelizmente, a gente está chegando na parte final dele. A gente gostaria que você deixasse, se você tiver, uma mensagem final para quem está ouvindo a gente. Pode ser qualquer coisa que você quiser falar agora no finalzinho. E depois deixasse os seus contatos, mídias sociais, enfim, onde os leitores os, e os ouvintes podem te encontrar. Então, tá. Olha, eu acho que a mensagem final é essa, né? De que saber que genes e a genética não é destino, que a gente pode ter escolhas, né? Uh, a escolha do que comer, do que fazer, de como viver, de como uh, se comportar, né? Que tá tá bem dentro do nosso alcance atualmente. A gente não é uma, não tá numa situação de, de crise social, de problema, de, de, de falta de nutrição. O que A gente encontra muito mais é, é hiperalimentação, abundância, né? Então e erros alimentares. Então na verdade Uh, essa passa pela consciência, passa pela informação adequada, sair da informação da mídia, que é uma informação bem, bem confusa, e, e buscar uh, pontos, assim, informações de confiança, como o, o, o site de vocês é muito legal, o site do Soto, eu gosto do Zé Neto, tem muita um gente boa por aí, então assim acho que até é acompanhar pessoas uh, qualificadas. O nosso, o nosso blog é o ouse.blog.br, é, um, é um blog só de, de prevenção e de educação para prevenção, e, então está assim, à disposição das pessoas, pesquisem, leiam, e se tiverem dúvidas, perguntem, que acho que é bem importante. E É a mídia principal, assim. a gente está no Face também, mas eu acho que tem o Ouse no Face também, se pesquisar pelo Ouse, a ideia de ousar é sair da caixinha, sair da, do enquadramento convencional, a ideia do... Ah, mas que nome estranho, parece nome de lingerie, não sei o quê. Não, Ouse é uma ideia de sair do, da caixinha comum, da ovelhinha que vai com as outras, de, de fazer uma coisa diferente, então a gente quis criar um guarda-chuva mais amplo e não ficar tanto na questão do nome palho nome palho para mim é um nome que remete aquele período histórico mas não não não conta a história da a humana assim a, a riqueza da evolução então a gente achou ah, a ideia de hoje de ousar de criar coisas sair da, do enquadramento convencional acho que é interessante tá e muito obrigado pela... é bacana mesmo o nome a gente reparou que você também usa a dieta original eu acho que ajuda também a fugir um pouco do estigma, né, que já está associado muitas vezes com a paleo, aquele espantalho de que vai todo mundo voltar para a caverna, uma coisa meio fora da realidade. É e, e é exatamente essa essa esse essa ideia me, me incomodava, se assim, me incomoda um pouco, porque na verdade a gente jamais vai ser paleo, porque a gente está num momento uma outra cultura, tudo está influenciado pela cultura, então a gente não tem a pretensão de voltar para o momento anterior mas a gente pelo menos dá para conhecer um pouco daquilo e tentar adaptar um pouco do que a gente conhece pela, pelas pesquisas de antropologia, de, de pesquisas médicas, depois dá para fazer saídos clínicos e testar se uma low-carb, palio funciona ou não, uma cetogênica, o benefício que dá, por exemplo, para doenças autoimunes, então isso é tudo dá para fazer pesquisas prospectivas também, mas assim olhar para trás também é bom, juntar as duas coisas é melhor ainda. Certamente. E acho que eu in... Desculpa, acho que eu interrompi a sua finalização, você estava finalizando a sua mensagem final para as pessoas. Não, mas eu acho que é isso mesmo, eu, eu, eu acabei parando mesmo porque eu acho que é isso aí. Acho que a ideia de, de, de, de, de, de não ser destino, a genética não ser destino e saber que tem modos de vida que favorecem a saúde, melhoram os nossos desfechos de saúde, mudam, podem mudar os nossos desfechos de saúde favoravelmente, a gente viver mais e com mais qualidade de vida. Então, esse é o objetivo. Então, acho que é só buscar informação de qualidade. Ela está disponível hoje de maneira acessível, gratuita, frequentemente. É, então, tem tem por aí o Rodrigo Popoleso, o Caio Fleury, é, é, é, todos os outros que a gente já falou antes. Então, tem muita gente aí. Então, é, é só acompanhar o pessoal aí. tá? Obrigado pelo pelo convite. Estamos à disposição também. A gente que agradece, Cláudio, é, pelo seu tempo, sua presença aqui no nosso podcast e também por essa ótima entrevista que a gente gravou. Muito obrigado mesmo. E eu também queria agradecer quem escutou ou leu né, esse post até aqui. É, muito obrigado por ter reservado esse tempo para escutar essa entrevista. Foi uma verdadeira aula. A gente só tem a agradecer ao Cláudio por ter ministrado aí e compartilhado um pouco dos seus conhecimentos. E a quem escutou a gente também, por estar aqui com a gente toda segunda-feira, que é quando a gente solta episódios novos de podcast. Então tá bom, pessoal. Um abraço para todos, um abraço para todos os tanquinhos e tanquinhas do Brasil e do mundo. Tá? E valeu o convite. Estamos à disposição de vocês, tá? Obrigadão, Claudio. Um abraço. Um abração. Um abraço. Obrigado. E se você gostou desse episódio de podcast, então deixa sua avaliação cinco estrelas lá no Itunes. É muito importante para a gente e nos ajuda a entregar esse conteúdo para cada vez mais gente. Então a gente se vê na segunda-feira que vem, deixa a sua avaliação se ainda não fez isso. Um forte abraço do, do senhor, senhor Tanquinho. Tanquinho.